Quer se, quer se destacar, pessoal? Tem que ter esses caprichos. Tem que ter esse cuidado de fazer um corte bem feito, um acabamento com uma lixinha, deixar um negócio bem filé. As pessoas chegam na sua obra, pessoal, vai ver tudo aquilo bem acabado. Você vai ganhar credibilidade, e credibilidade traz mais grana. Fala galera, beleza? Franz Rezende, mais um vídeo aqui na Casa do Azulejista. Estamos fazendo um revestimento da cozinha. E hoje, pessoal, eu vou explicar para vocês aqui, ó, como fazer o encontro dessa peça com essa aqui, ó. Como fazer esse encontro ali que encaixa perfeito. Vamos usar, pessoal, essa peça aqui, que é a continuação desse recorte, ó. É para melhor aproveitar essa peça que foi que tirei esse recorte, já vai virar aqui, ficar show de bola. Tem um detalhe ali, pessoal, nesse corte que eu quero explicar para vocês, vem comigo. Pessoal, o um detalhe que eu quero explicar para vocês é o seguinte, Uh, no encontro dessas peças aqui, muita gente me pergunta se isso aqui topa, fica encostado ou se fica uma junta aqui Pessoal, precisa ficar essa juntinha de dilatação sim, tá? No entanto, ela tem que ficar muito bem acabada Essa juntinha tem que ficar muito bem acabada Porque isso aqui, pessoal, se ficar é, mal feito, dá para ver de longe Então aqui eu vou ensinar vocês a fazer o encontro dessas paredes aqui Com um acabamento filé com a lixa brilho d'água, beleza? a gente tem que medir isso aqui, pessoal para depois dar acabamento né? então o que, que eu faço? a minha forma de fazer você pode fazer diferente, tá? essa é a minha forma de fazer eu meço da peça que vai fazer o um encontro com a peça já assentada que é essa aqui, ó eu, meço, eu tiro a medida justa sem descontar juntinha, tá? medida justa depois eu vou explicar porquê então vamos lá 76,5 e um meio. baixo 76. Pessoal, 76,5 e meio. Agora vamos transferir isso para aquela peça cortar. Depois eu vou explicar como dá tá o acabamento. Vem comigo. Pessoal, o detalhe é o seguinte, quando a gente corta o piso na máquina reta, essa base vermelha aqui, ó, ó tá vendo essa base vermelha aqui, ó, ó? Isso aqui é o esmalte, né? Parte branca. E essa parte marrom aqui, ó. Isso aqui é a base, tá? Quando você corta na máquina reta, ela fica meio. Ela fica meio rústico, tá vendo? Fica meio ondulado. Ó. Às vezes, fica uns carocinhos assim, ó. Que é. Na hora que você encosta na. Na, na outra peça, naquela ali ó, Ela não dá um bom acabamento Então o que, que a gente faz aqui? A gente chanfra essa peça aqui, ó, Chanfra só essa parte Essa parte marrom Dá uma chanfrada nela com a serra mármore Depois A gente passa uma lixinha brilho d'água para ficar perfeito Então segue aí aí pessoal É um leve chanfrado Não chega a ser um 45, tá vendo? Eu só desgastei aqui essa parte vermelha Deu uma pequena leve desgastada nele para quebrar a resistência para que quando eu passar a lixa brilho d'água A lixa tire só essa casquinha que ficou em cima E me dá a precisão que eu quero do corte Lixa brilho d'água número 100 ah, Essa aqui é uma esmerilhadeira com controle de velocidade Então a gente vai usar uma rotação bem baixinha Só para dar uma desgastada Como é que fica o corte? Fica chuva. Aqui ele tá ligeiramente chanfrado, dado o acabamento. Então, essa parte vermelha não vai atrapalhar na hora da gente colocar ela lá. Pronto, pessoal, tá colocada a nossa peça no lugar. Como eu expliquei pra vocês, essa peça vai com uma junta de 1,5 ali, tá vendo? Junta de 1,5 embaixo, junta de 1,5. Depois que a gente mediu, fez os ajustes, aqui, pessoal, eu coloquei essa cunha só pra segurar ela no lugar, travando tá? ela lá outro lado. Se essa fosse uma peça reta, pessoal, era só seguir certinho ali o risco, tá? Como essa peça é uma peça 3D, ela vai fazer uma pequena ondulação na parte mais alta. Aí, pessoal, é o seguinte, esse, esse, essa juntinha que eu deixei aí, ó, ela já é o suficiente para você preencher com rejunte, tá? Já é o suficiente, ó. E perceba que ficou um acabamento bem legal, ficou bem fininho, não ficou craquelado, né? A lixa brilho d'água, ela tira todas essas imperfeições e fica show de bola. Agora é só encostar. Depois que você colou, pessoal, vim com o rejunte, com acabamento bem feitinho no rejunte ali, ó. Fica show de bola. Pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu fiz um, um acabamento desse com chanfro uma vez. Num revestimento que eu fiz no banheiro. E o pessoal me perguntou, Franz, mas você topou o revestimento não tem espaço para rejuntar? Naquele vídeo eu tinha deixado também o espaço, mas eu não mostrei. Então hoje eu fiz questão de mostrar para vocês certinho que fica o espaço pro rejunte para dar um bom acabamento E tem que ter esse espaço pessoal Porque a, qualquer prédio, qualquer casa Ela se movimenta Então esse movimento ele precisa ter o espaço de fuga ali O rejunte que a gente vai usar aqui é um rejunte resinado também é, já, é, já, já tem essa questão da elasticidade Então favorece tudo isso aí E ele não está travado nem daquele lado Daquele lado vai ter a porta Então fica tranquilo, suave também Então lembre-se Que se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 Além das aulas que você vai assistir, no seu telefone, celular, no seu computador, você ainda vai ter mensagem diretamente comigo, mandando WhatsApp, vai ter assessoria diretamente comigo aí, para tirar suas dúvidas, beleza? Mais uma vez, agradeço. Fui!